Fala meus aliados, tudo bom? O vídeo de hoje é sobre o método infalível para guardar dinheiro. Melhor que isso, para fazer o dinheiro render. Fui questionado recentemente e disse que farei o vídeo. Então, peço apoio dos envolvidos para que curta esse vídeo. E se possível, compartilhe. Compartilhe aí na família, no status. E se você ainda não é inscrito no canal, está esperando o quê? Se inscreve agora, que nós já vamos começar. Bom gente, acho que o mais importante antes de saber como guardar dinheiro, é você perguntar para si mesmo se você está disposto a guardar dinheiro e não precisa ser todo o dinheiro que sobra mas se você tem a intenção de se preparar para o futuro você agora entende que você não sabe como vai estar tá a sua situação daqui 10 anos 20 anos se você vai estar tá empregado se você vai estar tá ganhando menos você não sabe qual vai ser a situação do país do mundo então se você está disposto a abrir mão de uma parte do seu agora para que você tenha grande quantidade lá no futuro então você estará apto a começar a investir e perceber a diferença que isso fará para você lá na frente. Então eu peço primeiro que você olhe para isso que você recebe, seu salário, seus proventos. E aí você vai fazer o quê? Você vai descontar aquilo que é essencial, aquilo que você não pode ficar sem. É a sua luz, é a sua internet, é a água, é o telefone, é a Netflix, é a gasolina. Você tem que fazer esse filtro por você mesmo. Sobrou alguma coisa? coisa no final dessa conta se sobrou ótimo se não sobrou, você tá apertado querido, talvez você não consiga será que não dá pra você revisar isso aí, fazer um aperto agora tirar alguma coisa aí eu penso o seguinte, será que vale a pena eu ter Netflix hoje e não ter o leitinho das crianças amanhã? esse é um raciocínio que eu tenho, mas você pode pensar diferente e se você pensa diferente provavelmente e infelizmente esse vídeo não é pra você agora se você for a pessoa que pensa lá no futuro, que quer fazer fazer um corte hoje para preservar o amanhã para ter uma independência financeira lá no futuro para ter uma renda extra lá no futuro, está disposto a abrir mão de alguns luxos agora, de uma farrinha todo final de semana, essas coisas que te consomem e te deixam apertado o restante do mês, esse vídeo pode ser proveitoso para você. Então, vou dar minha primeira dica. Minha primeira dica é não invista aquilo que sobrou. É isso mesmo. Pagou o que você queria pagar, sobrou e quer investir? Minha dica é não invista isso que sobrou. Se você estiver realmente disposto a se prevenir para o futuro, buscar uma independência financeira no futuro, o que você tem que fazer é investir no princípio você vai se pagar antes de pagar os outros, é claro que você deve calcular as coisas importantes, por isso que eu falei primeiro, porque não adianta você colocar o dinheiro lá na corretora e depois ficar sem luz, sem água sem gás, né? Então você vai pegar o seu salário, reservar uma porcentagem dele, uns 15%, 20%, isso aí é o que você vai investir, você vai investir Antes, você não vai investir aquilo que sobra, porque senão aquilo que você vai ter lá no futuro não vai ser nada além de sobras, você vai ter um montante de restos. Se você quer ter uma coisa boa, você vai colocar a coisa boa agora, você vai colocar coisa boa primeiro. Minha segunda dica é: para começar, não comece pela bolsa de valores, não comece por criptomoedas, comece através da renda fixa, comece em investimentos que não existe a possibilidade de perca. Você você pode buscar alguns CDBs ou investir no Tesouro. E a outro ponto, esquece a poupança. A poupança rende menos que a inflação. Se você entende já que a inflação é aquilo que tira o seu poder de compra e faz o seu dinheiro valer menos, e você tem seu dinheiro parado numa coisa que rende menos que a inflação, então seu dinheiro está lá só perdendo o poder de compra. O maior objetivo do investimento é superar inflação E depois da inflação você pode ter outros indicadores para ser superado. Mas pelo menos a inflação é o que se espera de um investimento. Ah, mas eu não quero, não gosto da renda fixa. Então assim, se você não gosta, não deseja, eu poderia dizer para você colocar num fundo imobiliário. Buscar fundos imobiliários porque eles têm uma menor oscilação do valor das cotas. Mas se for possível de você fazer as coisas direitinho, coloca primeiro numa renda fixa. você vai estar tá montando a sua reserva de emergência, você faz um cálculo dos seus gastos mensais e tenta acumular nesse investimento um valor que consiga te manter durante uns seis meses ou até mesmo um ano, pelo menos. E a minha terceira dica seria sobre o momento que você vai começar a investir. Com quanto você vai começar a investir? Bem, o melhor momento é começar agora. Não adianta você querer esperar, juntar um valor para colocar um valor de uma vez, você vai estar tá perdendo dinheiro e eu vou te mostrar. Veja só: olha aqui, a gente tem a tabelinha que nos ajuda demais. A gente está em agosto. Vamos supor que a pessoa queira até dezembro colocar mil reais e ela consegue uma rentabilidade de 12% ao ano. Então a gente vê que em dezembro de 2023, daqui a um ano, ela teria acumulado 1.089 reais. Mas veja só, se a pessoa começar esse mês, colocar 200, e no mês que vem 200, e no próximo 200, e no seguinte 200, com uma rentabilidade de 12%, ela teria em dezembro de 2023, 1.110%. Mas por que você me pergunta se aqui em dezembro ela teria mil também? É muito simples. No primeiro depósito dela, os juros já começaram a trabalhar. Então quando ela depositou aqui os 200 do mês seguinte, já tinha se somado com os juros do mês passado. E aí quando ela depositou de novo, ela teve os 400 mais os juros que foi gerado desses dois meses. E aí quando ela chegou lá em dezembro, ela colocou mil reais, mas ela já teria aproximadamente 1.020 vinte. 20 reais por conta dos juros E se a pessoa fosse colocasse direto 25 mil? Ela juntaria aí 27.230 E o outro que colocou todo mês 5 mil 27.774 Ganhou 500 reais a mais do que aquele que investiu um valor direto Porque aquele lá perdeu a rentabilidade dos meses anteriores Tá, mas e qual que é o investimento que tá me dando 12% de rentabilidade ao ano? Ultimamente, da renda fixa, praticamente todos, porque a taxa de juros está alta, Selic, e por conta disso os juros dos empréstimos também estão altos. E para você que vai emprestar o seu dinheiro, você também recebe mais, não é só para quem está pegando emprestado que está pagando mais caro, para quem empresta também está recebendo mais. Então, lá no Tesouro Direto, você vai ter uns pré-fixados de 13%, e nas corretoras você vai ter uns CDBs de 15%, 16%, LCI, LCA, que é isento de imposto de renda então no momento, gente, acho que essa seria a, a informação mais simples e eficaz que eu poderia passar para te ajudar a guardar dinheiro e ao mesmo tempo maximizar os seus lucros e só que antes o que eu gostaria de reforçar é que você precisa por si só estudar a sua situação e as suas condições e pesquisar sobre as opções de investimento para não trocar os pés pelas mãos se você me acompanhou até aqui, eu espero que tenha gostado, então clica no botãozinho de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as novidades dos próximos vídeos. Na semana que vem tem a saga do Viver de Renda, que você não pode perder e eu conto com a sua presença. A gente se vê na próxima, até mais!